Olá pessoal, como é que vão vocês? Tudo bem? Como passaram a semana? Tudo jóia? Muitos aí cantores cantando pela noite, né? Fazendo a alegria da rapaziada aí, né? Em suas cidades, né? Nos clubes, né? Nos bares da cidade, né? Pois é, é assim que começa mesmo, viu? É, a luta é essa, né? Ah, em Brasília aqui... E eu me lembro muito bem de uma dupla Chico Rei Paraná, começou desse jeito. Hoje em dia a dupla nem existe mais porque houve o falecimento do Chico Rei, infelizmente. Né? Inclusive era muito meu amigo. Eu morei muitos anos em Brasília, né? conheço o Chico Rei Paraná, conheço, quer dizer, conheci o Chico Rei, o Paraná também, né? Cleiton Guiar, que era o empresário deles. Cleiton Guiar foi um cantor também, muito importante aqui no Brasil, fez muito sucesso aí pelo norte e nordeste do Brasil. Pois é, então. Essa, esse vídeo aqui, eu estou trazendo um vídeo, tá? Gravado Pelo um amigo meu, Arlon Victor, né? Ele é um cantor que tá subindo muito, ele também já canta nas principais casas, as principais mesmo, as casas de Brasília, todas as principais grandes churrascarias, grandes casas de show, né? Igual o Barril 66 e tantos outras aí. Se eu for falar aqui, aí não, o vídeo vai ficar. Pois é. Então ele já faz muito show aí, ele está precisando de uma, uma música lascada de boa, como isso o outro, para fazer sucesso. É isso que o Alan Vitor está precisando. Então, quer dizer, o Alan Vitor só não. Muitos de vocês aí estão precisando, atrás de uma música de sucesso. É difícil, amigo. É difícil. Mas é difícil mesmo. E uma coisa eu vou falar para vocês que estão iniciando o primeiro projeto, o primeiro disco de gravação. Primeiro CD agora, né? não tem mais disco. Então, olha, eu estou com 64 anos de idade, já morei em São Paulo, já conheci vários cantores, compositores da música sertaneja, entendeu? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, cantor iniciante para conseguir um repertório de qualidade de grandes autores, né, é difícil, é muito difícil viu, é difícil, e quando ele passa alguma música pra você, ele não vai passar a boa não, pode ter certeza, a boa ele vai passar pra Zezé de Camargo, Luciano, pra Daniel, pra Chitãozinho, Chororó, pra não sei o quem mais quem, você entendeu? Então, não se iluda não, tá, é difícil, você pode, eu não tô querendo dizer que você não, não tem que procurar, você pode procurar, quem sabe a que ele acha que é mais ou menos é a boa, porque a música, ela não nasce com a estrela na testa, ah, eu sou, entendeu? Inclu não, às vezes o cara acha a música assim, meia boca, e ela estoura, estoura, arregaça o balão. Eu vou te dizer aqui rapidamente, Chitãozinho Chororó tá querendo desistir da carreira, tá? Isso eu sei disso, ok? É, é, é, é, querendo desistir da carreira, e aí, pô, vamos fazer o último disco, né? Então tá, vamos fazer o último disco, aí se der certo, beleza, se não der certo, nós para. Tá ok, aí... Com... Botaram um punhado de música lá e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, por último, eles encontraram a Guarânia, né? que era do Marciano. O Marciano entregou essa música para eles porque o Marciano tinha casado com a irmã de Chitãozinho Chororó, entendeu? Então, tinha uma certa amizade. Mas eles não eram famosos, não. Marciano, João Mineiro Marciano na época não era muito famoso, não. Nessa época, não. Era mais ou menos, entendeu? Então era estava procurando sucesso também Tinha alguma coisa, mas não era nada demais Então passou essa música, fio de cabelo Para o Chitãozinho Chororó E o Chitãozinho Chororó falou, o Chororó falou assim Rapaz, nós estávamos precisando de uma guarana Boa mesmo, assim, sabe, uma barana. Essa aí é a boazinha. boazinha Boazinha Aí botou como primeira, boa, né Mas primeira do lado B E lançou o disco no mercado Para quê? tu aí, não sei nem falar Porque todo mundo já sabe do, do regaço que foi, né Certo? Então, a música é assim, ela pode estourar e pode não estourar. Às vezes uma música você não dá nada por ela, ela arrebenta. Então, então, é o seguinte, olha, então, eu aqui eu tenho muitas músicas boas, pode ser que estoure, pode ser que não estoure assim mesmo. Nem eu sei, quem é que vai saber qual música vai estourar ou não, se, se, se todo mundo soubesse, né? Seria, seria uma maravilha, né? Pois é, então tem muita música aqui. Você pode entrar no canal, se inscreva no canal, tá? Não se esqueça, dê um like entendeu ativa as notificações do Sininho para mim tá sempre mo mo mostrando mais músicas inédito para vocês e eu não cobro nada pode entrar em contato aqui com aqui no meu e-mail no meu no meu WhatsApp aqui tá ok que o a gente ajeita, eu mando manda um documento para você né é, assinatura digital você pode gravar tranquilo não cobro nada tá ok então essa música aqui é é uma música maravilhosa, que o, o meu amigo Arlon Victor gravou, é Coração de Lata, ok pessoal? Então, é, se alguém quiser gravar essa música, ele pode gravar também, tá? Ok? Beleza? Então eu vou mostrar para vocês o vídeo em que o Arlon Victor canta Coração de Lata. Ele gravou art, é, é, acústico, né? Só violão com dois acompanhamentos e tal, mas tá bonitinho. E o rapaz canta muito bem.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 tocar as músicas que você tanto gosta. Ok? Um abraço. Se inscreva dê o like, se inscreva e roubar. Mete o dedo e para pra roubar. Olha aí. Em casa, eu pensei numa música que eu ganhei de presente de um grande amigo meu. Lula Horácio Moura, um cara que eu amo demais. Ele é pintou, compositor, cantor, Nova Colina. Eu estava passando o meu carro adesivado, ele deu com a mão, parei o carro assim. E ele falou, você é o cantor lá de Sobradinho, Arno Victor. Rapaz, eu tenho uma música pra você muito linda. Essa música tem uma história diferente de um sofredor. Ele sofreu tanto, tanto, tanto, que falou assim, eu vou ter que fazer um transplante. E chamou o doutor, realmente ele fez um transplante do coração, porque estava quase morrendo de paixão. Primeiro, primeiro Deus que me deu. E segundo, esse grande compositor, Lula Horácio Moura. E essa música é uma das preferidas. E agora eu vou fazer um acústico. Com a música que eu ganhei de presente. Vou dar de presente para vocês. Coração de lado. do que a saudade me mata quero ver sofrer por essa mulher um coração de lata quero ver sofrer por essa mulher um coração de lata ah. Eita cara essa machuca viu E aí, pessoal, gostaram da música? Boa ou não? Não sei, é você que fala, né? Escreve no... no, no na... Como é que é? Como é que é o nome? Escreve aqui embaixo, aqui, uma mensagem aqui, né? Dizendo se a música é boa, se não é boa. Você entendeu? Tá ok, pessoal? Escreve aí, dê um like aí pra nós aí e tal. Beleza é pura? Se inscreva no canal e vamos nessa. Que é bom a beça. E... Se inscreva, dê o um like, se inscreva e bota pra roubar. Mete o dedo e bota pra roubar. Valeu aí. Um abraço, pessoal. Beleza, hein? Vamos nessa. Tamo junto. Tchau.